A paz do Senhor, queridos irmãos. Irmãos, vejam aí esses áudios que seguem. O primeiro é uma gravação, um irmão sério da nossa igreja em Paudalho, funcionário da igreja, que foi demitido por Isaac Silva. Né? Ele grava, tá certo? A sua conversa com esse gestor, falso profeta né? e falso mestre. E ele inicia, você vê que o Isaac Silva cobra do irmão, pergunta se ele está gravando e pede o celular dele, mas o irmão foi preparado. E aí, nós advertimos a todos os servos e servas de Deus que, quando forem a gabinetes de gestores como esse aí, tá certo? Gravem e não aceite que ninguém pegue o seu celular. Ninguém tem esse direito. Tá certo, irmãos? Então vejam aí a gravação. Isaac Silva foi gravado, tá certo? E logo em seguida, os áudios a seguir são do mesmo irmão que gravou, fazendo as suas colocações. São coisas aterrorizantes, irmãos. Observem aí. <risos> Senhor. Oi, irmão Henrique, Paz, senhor. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. O senhor está com o celular aí? Estou. Eu queria ver seu celular. Sabe por que eu estou bem para ver? Não, eu estou entendendo já o que é. Né? Porque o irmão Henrique grudava aqui, né? Um beijo. Sei. E, e negócio, né? uhum. Olha, irmão Henrique, como o senhor sabe, todo final de obra, não é? as empresas aí fora elas elas sempre demitem e depois quando começa outra obra poderá demitir novamente aquelas pessoas e a igreja não é diferente não é? a igreja está com um efetivo muito grande a gente terminou a obra lá em cima e, e veja que é, o senhor inclusive já era para ter sido afastado faz uhum desde o começo do, do ano, e eu, eu vejo que a gente vem segurando, segurando falei com o Senhor e tal, uhum. então não é nada contra o Senhor, não tem nada contra o Senhor, não é, o Senhor não está saindo para problema, não. É normal a contenção que a igreja está fazendo. A igreja vai demitir esse sete agora, né? uhum. é, porque vai ter dois, dois vigias, né? mais os cinco, e amanhã depois a igreja começando a construir novamente, o que vai construir? E poderá voltar, ou todos, ou alguns desses, ou o interessar, ou o que... Apesar que os que saíram, é, a, gente, a gente nunca tem esperança de voltar, porque até aqui eu nunca vi a igreja fazendo isso, né? Demitir um funcionário para trazer de volta, tá indo? A não ser que o funcionário tá. saia com tá. problema. Tá. Porque veja, aqui, desde que eu estou aqui, já saiu o funcionário daqui, hum. que não tem como voltar mais. Por quê? Porque ele não se comportou, ele não deixou a porta aberta. Certo? Mas tem um funcionário aqui, que... Se eu permanecesse aqui e precisasse, ele ia voltar uhum. Por que não? Pessoa que não, é, não, não criou nenhuma dificuldade para a igreja. Então, é, eu estou comunicando ao senhor, aí o que você é vai fazer? O senhor vai pegar... O senhor tem quanto tempo na igreja? Parece que no começo do ano agora parece que é útil, né você assim, vai sete anos e pouco. Yeah. É. Pronto, então o senhor vai pegar a sua carteira né, profissional, essa colinha aqui, que é de e amanhã de manhã o senhor vai lá naquela mesma clínica que o senhor fez o exame admissional, né? Uhum. Tá onde é? Lá no, no deve. É mais ou menos com o menino. É ali perto do, do colégio militar. Pertinho ali no deve. Aí faz o exame, já vai no tempo central para entregar a documentação e esperar a, a homologação né, da, da, da demissão. para receber sua identização. E eu vou orar para que antes de terminar o seguro-desemprego, eu é, consiga, né? novo emprego, de repente pode ser até de se volta na igreja. Numa... Não, com emprego, com emprego, eu sei que eu me forço para muito para conseguir da minha feira, eu. Não, não. Deus vai cuidar do Senhor. Cuida, cuida sim Como é que está? Estou tá bem. Com a esposa, está tá. tá tudo tranquilo. Está tudo né? tranquilo. E a igreja continua aqui, eu continuo sendo seu pastor, enquanto estiver aqui cooperando com o nosso pastor. Certo. E o que a gente puder fazer para lhe ajudar, para lhe apoiar, a gente está tá. aqui. Tá certo? Tá certo. O senhor não está saindo da igreja, brigado com a igreja, não. Eu digo saindo da igreja do trabalho, né? Como funcionário. Para mim está tudo bem, paz, não tem problema nenhum. Apesar que é, os que saíram, que teve problema, eu já percebi um trabalho seu que é, o senhor nunca demite um funcionário na hora. Eu sempre o senhor dá tempo ao, ao funcionário e aí é depois o senhor demite o funcionário. Eu estou me sentindo dessa maneira, pastor. Veja, hoje eu já estava na sua lista aí, como o senhor falou nesse instante. E agora o senhor está para fora. Não, não é que o senhor estava na minha lista, eu não tenho lista, é? Eu não tenho lista de demissão. O senhor não falou, falou para mim que eu estava na sua lista, não, na admissão. Não, eu não falei de lista, porque eu não tenho lista. Tem. É, né? o senhor ia ser demitido por conta daquele comportamento seu, a situação que o senhor estava vivendo, com, naquele momento? Com Sim, pastor, mas é uma situação que era no área do meu casamento, não tinha nada a ver com eu como funcionário, como funcionário da igreja, tem, tem, tem não, com pastor, tem, tem não. Igreja. Era uma coisa que poderia ser resolvida de outra maneira, entende? Aí o senhor, o, o senhor botou o meu trabalho no um, um negócio do meu casamento, não, não, não. Eu, eu me senti dessa maneira, tá. eu me senti assim. Bom, o senhor pode se sentir é. da forma Isso. como o achar, né? Isso, eu me senti dessa foi maneira. O importante é que não foi assim, eu não pensei é. nisso, Eu, eu entendi entendi assim. muito pelo contrário, eu sempre lhe ajudei. Porque o senhor chegou até a falar que eu estava trazendo, trazendo um escândalo para a igreja. Mas estava, tá entendendo? estava no comportamento do senhor, estava. Bom, o senhor entende que não, mas é eu o que estava acontecendo, que né? Muito. É o que estava acontecendo. Mas, Mas Agora, aí. eu como funcionário, eu digo isso dentro do senhor, do irmão João. Prefiro saber de mim alguma coisa. Eu como funcionário, que ele vai dizer como é que eu sou. Que eu lhe disse alguma coisa? Eu falei mal do senhor? Eu, como eu não sei, eu sei que. Não, como é. funcionário, deixa eu lhe dizer então aqui em alto e bom som. Pode falar. Como funcionário, eu não tenho o que reclamar do senhor. Não estou fazendo queixa no senhor como funcionário Agora eu estou me sentindo assim Eu vou sair da igreja como se fosse alguma coisa de uma passada para se concluir agora Não, né? não, não, Eu estou me sentindo dessa maneira Não tem nada a ver Não é. né? se sinta não, senão eu Eu estou me sentindo assim Tá bem é. Agora aqui não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas só o que O senhor está tá saindo Então os outros estão saindo da policial também Não, não. Aí tem, tem uns aí que sim Tem uns aí que sim Que eu sei isso muito bem E é? É ah, O senhor sabe Eu sei, sei. Eu Eu sei Eu sei tá eu sei. Tá bem, então essa é a informação que eu tenho para lhe dar. E qualquer coisa, estamos aqui. Tá certo, tá, tá certo. Bem, irmão? Tá bom. Pode ser, Tá bem. bom. Pode ser, mano. Agora é de manhã, viu? Tá aí certo. Pega a carteira, né, vai dar. Uhum. Vai, vai, É minha vez? Hum? É a vez de quem? Já entrou. Aí, tu é, tu é isso mesmo? É? Pediu <risos> pra tu desligar isso aqui? <risos> Foi. Mas <e> esticou dentro. <risos> Desligou. Isso não, Rick. A ah, ainda tá, ainda. Seis minutos ah, e pouco. Tá, tá. Aqui é aqui? É. Dá lá aí e depois entende. E ele, irmão Giovanni, ele é... Ele tava pra fazer uma reunião com o Fulsonaro. Aí só que aquele áudio que o senhor lançou aqui, falando a respeito de deixar o, o celular com, com o secretário, aí ele. Eu acredito que ele desistiu. Aí ele não quis falar com todo mundo, certo? Aí ele quis falar de um em um. Porque de um em um é, ele falava o que, o que ele queria. Certo? Mas mesmo assim, cada um fosse que entrar para falar com ele, ele tinha que pegar o celular da gente, viu? O senhor, pode, o senhor pode procurar saber essa, essa, essa, esse algo aí que aconteceu, que o senhor vai saber que, é, que, é uma, que foi uma coisa de verdade. E cada funcionário que entrava no gabinete dele tinha que pegar o celular e amostrar a ele para ver se estava gravando ou não. Agora, eu, é, eu nunca vi assim, um pastor se preocupar em que vai dizer a um funcionário. Porque uma pessoa contar é, pedindo o um, um celular assim, eu acho que ele está com medo de alguma coisa, ou está devendo alguma coisa. Certo? Porque um pastor de verdade, ele, ele, ele fala li, livremente, livremente. Ele não deve nada a ninguém. Então ele não tem o que ter medo de nada. Certo? Então, o, o assunto que eu queria conversar com ele é a respeito disso, mas só que ele não, ele não deixava eu falar. Aí a última vez que eu tive conversando com ele, irmão Giovanni, com o com... nosso. Pastor Isaac Silva Ele Ele Disse que eu tava já na lista dele certo? Que eu tava com algum problemazinha No, no meu casamento irmão Marco, irmão Marco conhece um pouco da minha história Certo E ele chegou a dizer Que eu tava trazendo escândalo à igreja Que meu casamento não tinha nada a ver Com o meu trabalho Certo Então ele me Ele ele me ameaçou Ele me ameaçou Certo? Na expressão das palavras dele ele me ameaçou Digo isso sem medo sem errar Certo? E na última conversa que eu tive com ele agora Que eu já sabia que eu estava na lista dele Que eu disse a ele que eu estava na lista dele E ele chegou a dizer que Eu não estava na lista dele Então para mim ele mentiu Ele mentiu Certo? Eu digo isso sem medo e sem errar diante de Deus Que ele falou para mim que eu estava na lista dele E quando a última conversa que eu tive com ele agora Que a gente foi chamado E eu disse a ele que eu estava na lista dele Ele disse a mim que ele não tinha lista E a outra conversa que eu tive com ele Ele disse a mim que eu estava na lista dele Então para mim ele mentiu certo Ele como pastor ele mentiu para mim Eu ia conversar mais com ele Mas só que ele não deixava eu falar tá? Eu queria dizer outros, outros assuntos E ele não me deixava falar Aí Talvez talvez E ele era assim, irmão Giovanni O nosso pa... o pastor Isaac Silva Ele era assim aí Se um funcionário O senhor pode procurar saber isso aí Que isso, aí, isso aí é uma coisa de verdade também Se um funcionário Ele ficasse doente Ficasse doente E se precisasse ir ao médico Ia ao médico Quando chegar lá Pegava um atestado E Chegava lá, entregava a ele A primeira coisa que ele dizia Que Aquele, aquele atestado não ia, se, não, ia, não ia ser bom Para a vítima Não ia ser bom para ele Porque ia prejudicar ele lá na frente Prejudicar como? Quando viesse um corte Aquele que estivesse colocando um atestado Ele colocaria para fora Foi justamente o que aconteceu com Muitos Assim, comigo não foi a respeito de atestado, porque é, esses anos que eu trabalhei na igreja, eu nunca, eu, nunca, eu nunca me lembrei que eu coloquei um atestado, certo? Mas que alguns funcionários, é, amigos meu de trabalho, quando levavam um atestado, a primeira coisa que ele dizia que aquele atestado não ia ser bom para ele futuramente, porque quando viesse um corte, ele colocaria para fora. Aí o que acontece? Ele não. Ele não era como se fosse que ele não tinha misericórdia do, do funcionário. Mesmo o funcionário estando doente. Uma vez eu fiquei, eu fiquei, com, eu fiquei muito indignado com, com a notícia que o funcionário foi lá e entregou um atestado a ele. ele. tava estava com uma dor de dente e precisou ir no dentista. Arrancou o dente e foi levar o atestado até ele. E ele chegou a dizer... O mesmo funcionário que foi lá levar o atestado veio na obra e disse a gente que... O pastor falou para ele que aquele, aquele papel que ele levou, que era o atestado, não ia ser bom para ele. Não ia ser bom para ele, porque futuramente, quando viesse o corte, ia botar para fora. Infelizmente, esse mesmo irmão que levou o atestado, ele colocou para fora. O pastor trabalha dessa maneira, quer dizer, ele não queria saber que a pessoa estivesse doente, ele queria que o funcionário trabalhasse doente, certo? Essa era a vontade dele, era essa. E pode procurar saber que eu estou disposto a dizer na frente dele, na frente de qualquer um que isso aí foi uma coisa de verdade, pode pode procurar saber, que eu, eu gosto de falar sempre a verdade. Observem, irmãos, que após ouvirem esses áudios, vocês percebem que eles fazem um julgamento, né? esses gestores desequilibrados fazem um julgamento das pessoas que nem o próprio Deus faz, ou seja, ninguém pode ter um problema no casamento, um desentendimento, ninguém pode ter, porque eles misturam as coisas. Agora a igreja tem funcionários não crentes, funcionários não evangélicos, e aí? Fazem isso com os irmãos, né? Tá certo, o irmão teve um problema em casa, com a família, que ninguém está livre disso, e começa a ser perseguido, começa a ser colocado numa lista de rejeição, né? que o próprio gestor, esse gestor desequilibrado de d'alho, ele fala... Não é que o irmão prova por A mais B aí para quem quiser, tá certo, irmãos? E aí começa a perseguir o servo de Deus, começa a humilhar, começa literalmente a sacanear. Isso é uma vergonha. Nós temos que repudiar esse tipo de comportamento absurdo por parte desses gestores desequilibrados e doentes, alguns que estão aí à frente de filiais da nossa Assembleia de Deus em Pernambuco.